Neste momento, o senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França, assina a portaria que aprova o novo regulamento consular brasileiro. Neste momento, o secretário-geral das Relações Exteriores, embaixador Fernando Simas Magalhães, assina. Neste momento, fará uso da palavra o secretário de Assuntos Consulares, Cooperação e Cultura, embaixador Leonardo Luiz Gorgulho Nogueira Fernandes. Bom dia a todos. Eu acho que podemos sentar, né, aqueles que têm um assento. Muito obrigado. Senhor Ministro Estado, Embaixador Carlos França, a Senhora Deputada Rosângela Gomes, Senhor Secretário Geral, Embaixador Fernando Simas Magalhães, Senhores Secretários, Doutor, Professor, Doutor Jorge Galindo, Consultor Jurídico do Ministério das Relações Exteriores e toda a sua equipe, a Delegado Luiz Roberto Hungarete da Polícia Federal, Senhora Fernanda Boide Castro da Associação de Notários e Registradores do Brasil, caros colegas, secretários. Senhor ministro, em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade e essa iniciativa de reconhecer o trabalho por trás da redação do Regulamento Consular Brasileiro. A Rede Consular Brasileira é composta por 191 repartições de carreira entre embaixadas com serviço consular, consulados gerais, consulados... Vice-consulados e escritórios de representação com um o setor consular. Conforme o levantamento mais recente, há cerca de 4, ,4 milhões e 400 mil brasileiros residentes no exterior. Segundo as nossas projeções, ao final deste ano, a rede de postos do Itamaraty terá realizado mais de 820 mil serviços consulares, o que inclui documentos de viagem, atos notariais e registros civis. Terá atendido ainda nos últimos dois anos cerca de 160 mil casos consulares que vão desde detenções à localização de pessoas, de internações hospitalares à violência doméstica, de falecimentos à subtração internacional de menores. Garantir que essas centenas de milhares de atos e ações realizados nas mais diferentes partes do mundo, sob regimes jurídicos locais diversos, tenham uniformidade, harmonia, tenham fé pública no Brasil e sejam cada vez mais acessíveis para a nossa comunidade no exterior, é obra tanto do profissionalismo dos agentes consulares brasileiros, de seu treinamento constante, mas também, e aí chego no ponto que motiva essa cerimônia, mas também do papel desempenhado pelo Regulamento Consular Brasileiro, que Vossa Excelência assinou há pouco. As normas e procedimentos estabelecidos no Regulamento Consular Brasileiro constituem a base legal, juntamente com todo o corpo de legislação pertinente, para a atuação consular no exterior. O texto do Regulamento, muito abrangente, trata de diversos aspectos que impactam diretamente a vida do cidadão brasileiro no exterior, além dos que viajam e dos inúmeros estrangeiros que têm um contato ou negócios com o Brasil. São regras que tratam de todas as fases da vida do cidadão, do nascimento ao óbito, de viagens a questões financeiras. Senhor ministrado, senhor secretário-geral, o texto que Vossa excelência assinou agora é resultado de estreita coordenação da área consular do Itamaraty, com todos os órgãos aqui presentes. Foi efetuada ampla e profunda atualização do que era antes denominado Manual do Serviço Consular e Jurídico. Desde 2010, não se publicava uma revisão integral desse documento. A mudança de nomenclatura de manual para regulamento buscou refletir melhor o conteúdo do texto. Mais do que um mero manual de procedimentos e consolidação de normas e práticas consulares, o documento trata da regulamentação daquilo que a legislação superior dispõe. Muitos dos serviços prestados pela rede consular no exterior são competência primária no Brasil de outros órgãos. Eu aproveito para expressar meu reconhecimento pelo diálogo e apoio recebidos na confecção do regulamento e no dia a dia da atuação consular a essas entidades, algumas das quais aqui representadas. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Tribunal Regional Eleitoral do DF, que nos ajudou com questões eleitorais no exterior, o Ministério da Defesa na parte de alistamento militar, Ministério da Justiça e Segurança Pública e o Departamento de Polícia Federal, na parte de vistos, passaportes, nacionalidades, tradição, assuntos migratórios. O Conselho Nacional de Justiça, que se ocupa de temas jurídicos e nos ajudou com a coordenação com cartórios. A Receita Federal Brasileira, na parte de CPF e temas tributários. E a Associação de Notários e Registradores. Esse regulamento visa adequar as normas às exigências legais a inserir flexibilizações e modernizações e a garantir atendimento uniforme aos cidadãos brasileiros e estrangeiros na rede consular. Na medida do possível respeitada a legislação vigente, procurou-se melhor refletir no documento as possibilidades criadas por novas tecnologias, seguir desburocratizando o serviço para facilitar a vida dos cidadãos e consolidar boas práticas na área de atendimento. Não pretendo fazer aqui uma descrição das alterações e avanços contidos no regulamento, o que seria muito exaustivo, mas eh, seria válido destacar alguns aspectos. O primeiro deles diz respeito à modernização dos serviços consulares. O regulamento reflete de forma horizontal ao longo de todo o documento o impacto positivo causado pela introdução em 2020 do sistema e consular e pelo uso do sistema consular integrado plataforma onde são produzidos os atos e registros. O espírito de desburocratização e de facilitação da vida dos consulentes está também presente, por exemplo, em novas regras que possibilitam que os cônsules honorários apoiem os postos de carreira na prestação de alguns serviços, inclusive agindo como intermediários em atendimentos à distância. Esta colaboração permitirá que cidadãos residentes em locais afastados das repartições, que já são beneficiados por consulados itinerantes, possam ser atendidos em processos de menor complexidade, sem o deslocamento, muitas vezes dispendioso, até o consulado mais próximo. Foram também reformuladas e reestruturadas as orientações para apoio ao brasileiro em casos de grandes crises causadas por conflitos ou desastres naturais, mas também em situações individuais, como repatriações, inadmissões, violência doméstica, questões familiares, hospitalizações e distúrbios psiquiátricos, entre outros incorporou-se nos trechos específicos sobre temas eleitorais, alistamento militar e questões tributárias, um conjunto de atualizações e esclarecimentos, à luz não só das novidades legislativas, mas também da experiência de tratamento desses assuntos pelos postos. Da mesma forma, os capítulos sobre registros civis e atos notariais, sobre documentos de viagem, sobre vistos e nacionalidade, consolidam mudanças introduzidas pelo arcabouço legal brasileiro e respondem, em sua organização, aquilo que parece mais útil aos postos. Para que se tenha uma ideia do trabalho envolvido e da abrangência substantiva do regulamento, somente essas novidades tratam de temas tão diversos quanto procedimentos para registro de nascimento de crianças concebidas por reprodução assistida, de impressão nos consulados, de certificados de dispensa e incorporação militar com assinatura digital e de vistos para nômades digitais. Em suma, o Regulamento Consular Brasileiro que V. Excelência vem de assinar é o nosso documento de referência maior que orienta e ampara as centenas de decisões tomadas a cada dia pela rede consular. Mais importante, é um documento que foi feito em benefício dos brasileiros no exterior a que os consulados se empenham em servir cada vez melhor. Muito obrigado. Para uso da palavra, o Ministro de Estado das Relações Exteriores, Embaixador Carlos Alberto Franco França. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer aqui a presença de todos, das senhoras e dos senhores. Dizer, Embaixador Fernando Simas Magalhães, da alegria... É, que tem sido, será por mais alguns dias, ter vossa excelência como secretário-geral das Relações Exteriores, mas, sobretudo, também da alegria que é ter o embaixador Leonardo Gorgulho e todos os demais secretários, chefe do gabinete, meu amigo, consultor jurídico, professor Galindo, uh, embaixador Sérgio Santos, do SPD, embaixador Rodrigo Gabich, aqui também, que de alguma maneira fazem parte da autochefia ou da autochefia aproximada, porque tem um contato muito estreito com o gabinete. E quando o embaixador Aquiles me trouxe a minuta da portaria que cria o novo regulamento consular brasileiro, eu fiquei tão impressionado, embaixador Saboia, com a qualidade do trabalho que chegava, que eu achei que era preciso marcar essa assinatura com, uma, com um ato mais solene, de reconhecimento ao trabalho maravilhoso que fez a Secretaria de Assuntos Consulares, Cooperação e Cultura, e, claro, na sua área mais afeita aos temas consulares, é, em algo que realmente é mais do que uma atualização, é mais do que uma modernização, é uma consolidação de procedimentos que mostram aquilo que nós, aqui no Itamaraty, sempre gostamos de lembrar e que é uma das nossas fortalezas, a tradição de saber renovar-se. Eu achei também que e penso isso e por ontem por isso que ontem fizemos aí uma cerimônia breve de apresentação dos novos ministros de primeira classe os recém-promovidos pessoa presidente da república, de maneira a marcar também um pouco desse ato solene que coroa a carreira de muitos aqui não é a coroação final, mas, enfim, que serão chefes de posse, serão cônsules gerais, mas que, de alguma maneira, marca o reconhecimento da casa e a expressão pública desse reconhecimento é, daquilo que nós somos, do fato de que, desde 1945, somos formados pelo mesmo Instituto Rio Branco, né, embaixador de Ivânia, que entramos no Instituto Rio Branco com provas que, durante a carreira, somos aferidos em vários cursos, eram dois, agora serão três, não é com. O, é CAIP que chama? CAP. Então, tá. perfeito. CAIP é o acrônimo do Carlos Alfonso Iglesias Puente, seu colega de turma, nosso consulado geral em Marcelo, a propósito, que recebeu esse ano aqui um novo consulado geral, também em Edimburgo, também em Orlando, agora um vice-consulado, Chengdu e Cusco a caminho. Mas, é, embaixador Leonardo, nem sempre é, aqui eu acho que durante esse tempo eu dei à sua secretaria e, sobretudo, a quem cuidava de imigração em termos consulares, devido à devida atenção, seguramente não tiveram a, a merecida merecido apoio, talvez na hora da promoção, é sempre difícil fazer, mas se a gente pudesse voltar e fazer, talvez eu tivesse um olho mais cuidadoso a esse assunto, faço aqui esse meia-culpa. Mas dizer que eu sempre me preocupei, desde o início, início foi fui secundado pela alta chefia e pelo secretário-geral, da necessidade de, de reconhecimento, do, necessidade do reconhecimento do trabalho que faz o setor consular. Por isso que sempre que visitei ao exterior, fazia questão de visitar os consulados. Fui entusiasta da abertura do consulado, do vice-consulado em Orlando, quando visitei Nova York, quando visitei Madrid, quando visitei Lisboa, acho que todas as cidades que eu visitei, as poucas, porque por conta da pandemia também, embaixador Gradilone, foram poucas as viagens internacionais que a gente fez, e é sempre num pé, voltava no outro, mas eu sempre visitei lá os consulados gerais. Para observar a realidade, em Nova York tive com a embaixadora Lelé Farani, até em, em, em, visitando comunidades em New Jersey, para poder ver realmente toda a abnegação, todo o trabalho feito, Miami também, é, que é feito pelo, pelas repartições consulares, com muita abnegação no nível de excelência que, e, e digitalização que é exemplar, é, numa quantidade de trabalho que é exemplo para qualquer serviço consular, de qualquer serviço exterior do mundo. Não preciso recordar aqui, mas durante a pandemia os consulados americanos ficaram fechados, eles que são uma espécie de paradigma de eficiência, quando nós aperfeiçoamos o consular e mantivemos nossas repartições sempre abertas. Eu, enfim, ao de novo louvar aqui a assinatura e a qualidade do trabalho do novo regulamento consular brasileiro, eu gostaria de recordar que foi a área consular que nos salvou em muitas ocasiões, ao repatriar todos aqueles brasileiros que foram afetados pela pandemia em mundo todo, conseguindo autorização de países como, por exemplo, a Hungria, para que nós pudéssemos ter o trânsito de brasileiros até dois ou três pontos na Europa. É, e que pudéssemos, então, fretar os voos e nos voos de repatriação trazia aqui ao Brasil. Nas emergências que, consulares que hoje nós temos no Haiti, temos no Afeganistão, e cu, cujos vistos de acolhimento humanitário é, enfim trazem à área consular maiores e, e prementes responsabilidades, nós estamos atentos a isso. E também, claro, ao conflito na Ucrânia, que gerou uma atividade também de resgate daqueles brasileiros que estavam ali, também de ucranianos, envolveu países como a Polônia, envolveu países como a Romênia, da embaixadora Maria Laura Rocha, agora indicada secretária-geral, mas isso tudo, esse trabalho só foi possível graças justamente à abnegação, à determinação e eu penso... ao a excelência do trabalho que faz a área consular brasileira, todas as suas divisões e todos os seus é, departamentos. É nesse sentido, então, que eu, eu termino minhas palavras de reconhecimento a esse trabalho maravilhoso que é feito por essa área uh, e também a, ao agradecimento pela colaboração prestada a todo o tempo. Foi, passou muito rápido, né, de abril do ano passado aqui, às vezes, os dias eram longos, mas, a verdade, é que passou rápido. E, quando olhamos para trás, a gente vê que muita coisa deixou aqui mais arrumadinha do que nós encontramos. E, seguramente, um trabalho portentoso nessa área é, foi feito, já havia sido feito, era seguido já na administração do meu antecessor, na parte do Econsular, e isso foi aqui, é, enfim, acelerado. E eu acho que nós coroamos, é, embaixador Leonardo, esse trabalho com a assinatura hoje desse regulamento. Então, a todas as senhoras e senhores, muito obrigado, o meu reconhecimento e, se não, talvez seja o momento também de desejar já um, um santo Natal a todos e um ano novo de muitas realizações para todos nós. Muito obrigado.